eu tive um pouco, 15, 30, eu tive mais, eu tive fome, é, realmente eu tava com, com fome. Mas depois eu comecei a pensar só no trabalho e me envolvi em outras coisas aqui, e acabei não pensando, mais em, não pensando mais em comida. E eu fui para academia, por volta das 7, como eu tinha falado. Café preto sem açúcar, tá? Sem nenhum açúcar, sem adoçante, sem nada, só café. E... <risos> fiz um treino leve de perna, um agachamento, com... uh, depois eu fiz a cadeira extensora e a flexora também, a panturrilha e terminei com um treino de corda, fiquei lá uns 30 minutos treinando corda. Eu fico numa, na bicicleta ou pulando corda, passa 20 minutos, 30 minutos eu nem vejo, já a esteira eu não sei porque. É dá um certo tédio. Então eu, eu acho que esse, esse comentário ali, é importante porque é, eu, não, eu não acredito que na minha concepção não existe um exercício melhor ou pior, existe aquele que você se adapta, tá? Não adianta nada o cara falar pra você que o exercício A é o que mais queima caloria, é, é o que é isso, aquilo mas você tem uma dor no tornozelo, uma dor no joelho, ou não tá prepar... ou não gosta daquele exercício, então o melhor é você fazer aquilo que você gosta, você vai estar tá numa queima numa, numa calórica, num, num, num trabalho físico sem, sem nenhum problema, tá? Bom, vamos lá, voltando pro tema principal, então hoje é o segundo dia de jejum, só tomando água, café, por enquanto eu não tomei chá, não tomei nada disso, eu não vou falar agora, depois no final eu vou colocar a tabelinha do que aconteceu, mas eu levei um susto positivo quando eu subi na balança hoje, tá? É, eu, eu sou, um, eu sou um, um consumidor de carboidratos, tá? Quando eu tô comendo, eu, eu, eu não deixo de comer carboidratos. Então, assim, eu não tava fazendo, eu, já não, eu não tava fazendo uma dieta. É, rigorosa, tá? eu vinha comendo então assim, acredito que isso também tenha contribuído, mas enfim é, depois no, no último vídeo vou dar a tabelinha de tudo que aconteceu mas foi, foi surpreendente bom, vamos, vamos fazer o seguinte é, esse aqui ele é um teste importante porque como eu não estou comendo nenhum carboidrato não estou comendo nada de doce não estou comendo absolutamente nada é importante a gente fazer esse teste aqui da glicemia tá? para saber quanto de açúcar eu tenho no sangue, lembrando o nosso corpo a, me a melhor ou a fonte de energia mais mais rápida né mais fácil de obter assim no corpo é através do carboidrato mas se você não tem carboidrato no corpo se você não tem não está consumindo outros não está consumindo nada o seu corpo tem que pegar energia de algum lugar então ele pega a energia da gordura né e ele vai transformar lá também só colocar aqui, vamos ver o que vai dar aqui, tá processando, 78, então 78, tá legal, tá bem legal, é, não estou sentindo nenhum tipo de, de cansaço, de fome, tô normal, aparentemente eu tô Aparentemente eu normal Mas enfim, não tô ficando louco não Esse negócio de ficar louco de fome, essas coisas não, não para mim, pelo menos, não tá acontecendo Vamos ver amanhã, né? Quarta-feira, é, hoje é terça-feira Semana da... Sexta-feira santa, hoje é dia... Dia 16 de abril é, Vamos ver amanhã, tá? Então daqui a pouco, na hora do almoço Eu tô trabalhando já, comecei a trabalhar Às 6 da manhã e, e... Ah, um ponto interessante é, eu acordei hoje com mais disposição tá? Acordei com um pouco mais de disposição Coincidência ou não Pode ter sido uma simples coincidência ou não Vamos ver amanhã como que eu vou estar também Mas hoje eu acordei com um pouco mais de disposição Seis da manhã eu já estava trabalhando Estou já preparando aqui uns documentos que eu tenho que despachar hoje E tô normal Meio dia ou dependendo aqui do horário do, do pessoal lá Dos gringos lá que eu estou trabalhando Na hora do meu almoço Como eu não vou almoçar, eu vou fazer uma hora de almoço mas aí eu vou fazer aqueles 45 minutos de esteira Ontem eu consegui queimar um pouco mais de 3 mil calorias Isso aí eu também vou colocar na tabela Lá na tabela final é, Quantas calorias eu queimei por dia Quantas horas eu dormi por, por noite Quanto que eu... Os principais atividades físicas que eu fiz Só como, como referência, tá? É, vou mostrar também os meus picos de batimento cardíaco Para vocês verem que eu não estou fazendo nenhum exercício mirabolante Nada correndo, nada tudo moderado, leve Só para só também manter um exercício e ir sentindo uh, se eu estou ficando fraco, alguma coisa Então assim, aparentemente está indo tudo bem O é, teste de glicemia está legal Me pesei e levei um susto positivo Aconteceu uma coisa interessante Depois vocês vão ver Provavelmente não vai continuar nessa mesma, nessa mesma pegada Porque senão daqui a pouco eu desapareço Mas é, no bom sentido Mas é, foi, foi positivo a, o resultado tá? Quase 1h15 Faz uns 20 minutos que eu tô aqui 1h30 em ponto Eu tenho que estar na frente do computador Numa reunião internacional pelo Skype Então eu... Eu encaixei aqui o tempo que dava. Deixa eu fazer, deixa eu fazer um comentário pessoal aqui. Eu vejo eu vejo no, no YouTube, na internet, bastante relato de pessoas que estão no negócio né de fitness, ou vendendo produto, ou sócio de alguma coisa, vendendo livro. Então, assim, nesse canal você pode ver que não tem nada à venda, tá? É uma conversa... De amigo para amigo. E eu sou. Estou tentando fazer um relato de quem é o usuário, né? Ou quem é o cliente desses desse serviços, dessas coisas. Então você não vai haver nada para vender aí. Esse é um aspecto que eu gostaria de comentar. Para mim está sendo um desafio enorme, pessoal. Colocar o rosto de uma câmera aí. Publicar isso. Né? no YouTube, eu tenho muita vergonha para isso, então é uma barreira que eu estou quebrando. E além disso, eu estou tendo que estudar muito, estou tendo que, que me organizar bastante para manter a frequência de é, edição, preparação enfim, de postagem dos vídeos. Isso é um desenvolvimento pessoal muito grande, muito legal, estou gostando bastante. Então tem vários aspectos que ajudam a gente a evoluir como pessoa. Como profissional, são aprendizados que eu posso aplicar depois em qualquer área, né? Não necessariamente nessa área de fitness. Né? Disciplina de como conversar, transmitir informação, pesquisar, tudo mais. Bom, eu trabalho na empresa que eu estou há 20 anos. Estou casado há 4 anos e antes disso, antes de casar, Saía de casa por volta das 5 e 30 da manhã e voltava para casa por volta da meia-noite. Eu saía do trabalho às 5h, ia direto para a UNIP, onde eu dava aula e era coordenador de curso. Ia na faculdade, eu dava aula para a faculdade. E cheguei a ser coordenador do curso online por um tempo, substituindo a minha chefe que estava em licença maternidade e tudo mais. Então assim, por que eu tô falando isso? Quando eu era professor, coordenador de curso, tinha que preparar material, corrigir, corrigir prova. Cheguei a escrever livro para a faculdade, então assim, eu sempre tive uma vida atribuições, né? Você tem que controlar a sua agenda muito bem para você ter para tudo. E aí quando eu casei, seria impossível continuar nessa vida com dois turnos de trabalho. E aí eu decidi parar de dar aula, mas eu gosto de ter outros desafios. Então, acho que esse canal no YouTube está me dando essa oportunidade de ter desafios interessantíssimos, de uma forma mais controlada, mais sobre, né, que eu tenha um domínio maior. Bom, eu falei tudo isso para você saber que espero que isso te motive. Pois eu não sou um, um professor de educação física, um dono de academia, um vendedor de e-book ou de suplementos. Pelo contrário, nem quero ganhar dinheiro com isso. Se algum dia eu tiver patrocínio no canal, a gente vai tentar reverter isso daí para alguma instituição de caridade, alguma coisa do gênero. Então, nesse momento, pelo menos, meu objetivo é completamente outro. É também um desafio pessoal. Eu estou me colocando num desafio. Mesmo frente aos outros desafios que eu tenho no meu dia a dia, porque eu acho que isso vai aumentar a minha capacidade de gestão de problemas, de ações, planejamento, organização com o tempo e tudo mais. Eu já tenho bastante disciplina, acho, mas eu, mas eu sempre procuro continuar desenvolvendo e por isso que eu busquei isso. Então... Eu espero que esse vídeo seja um motivador para você. Mesmo você que acorda cedo, trabalha, vai para a faculdade, enfim. Ou dono de casa, alguma coisa. Eu tenho a facilidade aqui da, de alguns dias trabalhar de casa. E tenho uma academia aqui no prédio. Eu sei que muitas pessoas não têm. Mas olha, a caminhada que eu estou fazendo aqui ou fazer na rua, na calçada, por aí. Acredito que seja muito parecido em termos de resultado, tá? É claro que eu tenho um conforto adicional, mas se você tiver um parque perto da sua casa, mesmo que não tenha um parque, puder sair para andar, acredito que o resultado possa ser muito, muito parecido, psicologicamente, né? A parte mental, a parte física. Então, é, encara esse desafio, todos nós temos muitas atribuições pessoais, né? fico com meu filho todo dia de forma ativa, né? não fico, não sou pai por ser, si, sou bem presente, eu brinco com ele e tudo mais, tô falando com vocês e andando aqui, tem hora que eu fico muito ofegante, mas enfim, era isso, queria deixar esse relato, uma forma de me aproximar e espero conseguir chegar até sexta-feira, vou mantendo vocês informados aí. Ah, não senti muita fome, quer dizer, não estou sentindo fome, está tudo sob controle. Nem comentei muito sobre isso porque está literalmente tudo sob controle. Não estou ofegante mais do que eu deveria. Estou igual aos outros dias mesmo quando eu estava me alimentando normalmente. Tá? Um abraço. Lembrando que parte dos lucros obtidos com este vídeo será revertido para uma instituição de caridade.